Em 10 dias, com 12 GIFs, eu consegui chegar a 53 mil visualizações. E aposto que quando vocês tiverem visto este vídeo, eu já cheguei a muito mais que 53 mil, por isso eu vou deixar aqui para vocês verem. Mas, se vocês aplicarem tudo o que eu vos ensinar hoje, de certeza que vocês vão ter os mesmos resultados. De certeza absoluta, por isso vamos começar. Por isso, o primeiro passo é... Criar os gifs. E vocês podem fazer como eu, usarem-se para criar os vossos próprios gifs. O que é que eu fiz? Fiz alguns gestos, a contar, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Eu também fiz gifs com algumas emoções, assustada e feliz e contente. Por isso vocês podem também utilizar este exemplo para criar os vossos próprios gifs. Mas vocês podem criar uns em que vocês não aparecem. Alguns botões a dizer um novo post. Algo relacionado com o vosso nicho, alguma piada relacionada com o vosso nicho, se vocês tiverem. Algo relacionado com a forma que vocês falam com os vossos seguidores algum novo que lhes dão, vocês podem criar GIFs relacionados com isso, por que não? Para o primeiro exemplo eu criei um tutorial para vocês em que vos ensino a fazer esse tipo de GIFs só utilizando o vosso telemóvel. E se vocês quiserem fazer GIFs parecidos com os meus, eu vou deixar a passar aqui, também na descrição, para vocês verem. Se vocês quiserem que eu vos ensine a fazer outros tipos de gifs, alguns botões, algumas imagens a mexer, digam-me porque eu posso fazer muito bem esse tutorial para vocês. Por isso, a primeira parte é criar os GIFs, qual é o segundo passo? O segundo passo é sem dúvida levar as coisas para o Giphy o Giphy é a plataforma que eu estou a usar neste momento, porquê? Porque ao ter os GIFs no Giphy, eu consigo que os meus seguidores utilizem-nos nos stories, ou seja, eles podem pesquisar por Lava Maria, tudo junto ou separado, e eles conseguem encontrar os meus GIFs muito facilmente e é muito mais fácil de utilizar porque é exatamente o nome da minha conta, por isso eles sabem que ao escrever encontram os meus GIFs. E eu queria que isto acontecesse com vocês por isso a plataforma a usar é sem dúvida o Giphy. E agora eu vou mostrar como é que vocês podem colocar os GIFs que vocês criaram dentro da vossa conta GIFI. Por isso, vamos lá. Dentro do site de nós vamos ter ali aquele mais, mas eu não quero que cliquem lá porque assim não vai funcionar. O que eu quero que vocês façam é ir aos três pontinhos e carregar site para computador e assim vamos ter acesso a outro botão. Se vocês olharem aqui para cima vamos ter Upload e vamos ter Create. Aquilo mais na versão para telemóvel é no Create, mas nós queríamos só fazer Upload, por isso vamos carregar em Upload. Vamos carregar em Upload a GIF. Cheiros. Vamos escolher o GIF que nós criamos, depois é adicionar tags que eu já hoje vou explicar, adicionar o um link no Adsource URL e depois adicionar uma coleção se vocês quiserem. No meu caso iria ficar algo assim, como este GIF é para apontar, o que eu iria fazer é olha aqui, olha para aqui, aponta aqui, também adicionar Lavo Maria para as pessoas saberem que este é o meu GIF, adicionar aqui no URL o meu blog e guardei na coleção Lava Maria. Depois é só carregar em Upload to GIF e esperar uns segundos. E o GIF está então em modo transparente. Se vocês tivessem criado naquele mais ou carregado em Create, ele não ficaria transparente. Por isso, tenham sempre isso em conta e adicionem sempre onde está aqui no botão Upload. O próximo passo é sem dúvida colocar 5 GIFs. 5 GIFs é o mínimo para vocês pedirem uma conta de marca ou uma conta de ilustrador, de criador, de artista. Vocês têm que colocar no mínimo 5 GIFs no GIF e depois só precisam de ir... Ao link que está na descrição e o link que vai aparecer aqui no ecrã preencher o formulário para conseguirem ter uma conta no GIF e para esses GIFs aparecerem nas vossas Instagram Stories que é esse o nosso objetivo. Agora, para mim, demorou -me menos de 24 horas a ser aceite eu pedi no dia 26 à noite, ou seja, sábado à noite, para ser aprovada como conta de marca e no dia 27, no domingo de tarde, eu recebi um e-mail a dizer que foi aprovada. Por isso foi cerca de 24 horas, um bocadinho menos. Sei que para muita gente chegou até aos 5 dias, mas no meu caso eu tenho que vos mostrar que foram apenas 24 horas, um bocadinho menos que isso. Por isso entre 24 horas e 5 dias podem esperar um período de tempo desse género. Ok, agora para quem me conhece, e conhece o meu conteúdo, vocês sabem o quanto eu adoro maximizar os resultados também para vos mostrar que é possível, mostrar que consigo, tudo isso e eu estava a receber bastantes visualizações, no primeiro dia recebi 966 achei aquilo incrível, em apenas um dia recebi quase 1500 visualizações no terceiro dia recebi mais de 3200 visualizações e depois, à medida que os dias foram passando, eu comecei a receber mais ou menos isso 3.000, 2.000, 3.000 visualizações por dia mas depois comecei a ver, ok, há aqui um GIF que tem mais visualizações que os outros e comecei a analisar isso e foi aí que descobri o que é que estava a acontecer e foi a partir daí que eu comecei a receber muitas mais visualizações diárias. Cheguei a um dia que foi quase 4 mil, no dia seguinte foi mais de 6 mil. Cheguei a um dia que foi quase 10 mil visualizações diárias e cheguei a um dia que foi quase quase 30 mil visualizações diárias. Os GIFs que estavam com poucas visualizações no início cresceram e cresceram e cresceram só porque eu mudei uma coisa, só porque eu me apercebi o que é que estava a acontecer com aquele GIF inicial que me estava a dar mais visualizações que o normal? Então, o que é que eu fiz? Para quem me conhece, eu vou-lhes dizer o que é que eu fiz e vocês vão se rir, porque vocês já sabem que isto é um dos meus métodos preferidos e eu estou sempre a provar-vos que é um dos meus melhores métodos para ganhar visualizações diárias. Por isso, o que é que é SEO? SEO nos GIFs! Eu comecei a perceber que. O gif que estava a melhorar muitas visualizações, eu tinha adicionado mais tags, eu tinha adicionado mais formas de ser encontrado e eu não me tinha percebido disso. Quando eu comecei a perceber isso, que tinha colocado nesse gif mais trabalho de pesquisa nesse gif, quando tinha percebido o que é que as pessoas iriam pesquisar lá, queriam pesquisar no Instagram para chegar a um certo tipo de gif, e eu comecei a aproveitar isso ao máximo. O que é que eu fiz? Adicionei ainda mais palavras-chave e esse gif está a bombar. E peguei nos outros gifs que estavam a ter poucas visualizações e adicionei-lhe mais tags. Como é que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar, ok, se eu quiser um gif de uma pessoa a apontar, que pesquisa é que eu iria fazer nas stories de Instagram? Provavelmente iria dizer apontar, apontar para ali, apontar para a direita, apontar para a esquerda, apontar para cima, para baixo. Posso também dizer olha para ali, olha ali. O que vocês tiverem a pensar para chegar a um tipo de gif, Outras pessoas pensam, por isso temos que utilizar isso a nosso favor. Se eu for agora à pesquisa e colocar Olha ali, olhem eu ali. <risos> Se eu colocar a direita, olha quem está ali. Se eu colocar a ponta esquerda, olhem quem está ali. Se eu colocar à direita, olhem quem está ali. E não há assim tanta competição. O olha ali tem alguma competição ainda, mas olhem quem está ali. Três gifs meus e eu estou nisto há 10 dias. Só porque coloquei tags que fazem sentido para esta pesquisa, para pessoas que querem pesquisar este tipo de GIF. Assim, é simples, não é? Tudo é simples! Se vocês pensarem assim, o que é que o vosso público gostaria de terem GIFs? e como é que ele iria pesquisar por eles para o encontrar. Vocês podem usar o vosso nome para gerar visualizações dos vossos próprios seguidores, pessoas que sabem qual é o vosso nome, que sabem quem vocês são e assim vocês podem gerar visualizações dessa forma. Mas também podem chegar a mais pessoas, que esse também é o nosso objetivo. E como é que nós chegamos a mais pessoas? Utilizamos tags relacionadas com o gesto, com a emoção, com o que está retratado no GIF. Ou seja, nós não precisamos de esperar só que os nossos seguidores façam essas visualizações nos nossos próprios GIFs. Não! Podemos utilizar público fora, público que não sabe quem nós somos, para nos gerar visualizações. Há pessoas a utilizar os meus GIFs, a usar os meus GIFs, mas não vieram da minha conta encontraram por eu usar esta técnica. Isto é incrível. E eu vou vos deixar agora as estatísticas deste dia em que vocês estão a ver este vídeo porque vão ser 4 dias de diferença desde o dia que eu estou a gravar este vídeo para estas estatísticas, mas tenho a certeza absoluta que cresceu porque este método funciona e tenho a certeza que vai funcionar para vocês. Por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos motive a criar os vossos próprios GIFs e a ter sucesso no GIFI e vemos-nos no próximo vídeo vou-vos ensinar como é que vocês podem fazer esse tipo de GIFs com vocês, não é difícil mas tem alguns passos, por isso se vocês quiserem colocar esse tipo de GIFs nas vossas Instagram Stories, nos vossos posts, onde vocês quiserem, é só continuar a assistir e espero que gostem.